Oi pessoal, beleza? Aqui é o professor André trazendo para você mais uma questão de... aqui do canal Matemática Chata com Regra de Três Composta, né? Mais uma resolução né, de questão aí para você. Beleza? Tranquilo? Então, uh, um digitador gastou 18 horas para copiar dois sétimos do total de páginas de um texto. Se a capacidade operacional de outro digitador for o triplo da capacidade do primeiro, o, o esperado é que ele seja capaz de digitar as páginas restantes do texto em. em. Né? em. em quantas horas? Né? Ele levou 18 horas, né? o primeiro digitador, para copiar dois sétimos. Então vamos lá. Então, horas, né? Vamos lá começar por horas. O cara levou ali 18 horas, né? E fez ali dois sétimos do texto. 2 tá? sétimos do texto com a capacidade 1, um, né? Capacidade 1. Um. Aí vem um outro cara. A gente tem que descobrir qual é o tempo que ele faz para fazer o, rest o restante desse texto, né? Se o primeiro fez 2 sétimos, ele tem que fazer o quê? 5 sétimos, né? 5 sétimos. E é o triplo da capacidade do primeiro. Então aqui é 3, tá? Beleza? Se um é 100%, ele agora é 300%. Beleza? Vamos lá para o jogo das setas. A setinha voltada para baixo no sentido do X em relação às outras grandezas. Então, ora, se o cara fez 2 sétimos né, do serviço em 18 horas, para fazer 5 sétimos ele vai levar mais tempo, né? é não? É um pedaço maior, vai levar mais tempo, pedaço maior, levar mais tempo. Então, é diretamente proporcional. Aumentou? quantidade de serviço também aumentou? Então, é diretamente proporcional. A capacidade... Ora, deu para fazer em 18 horas com a capacidade de 100%. Então, o serviço foi feito em 18 horas com a capacidade de 100%. Ora, fazendo com a capacidade de 300%, o tempo é bem menor. Vai ser bem menor, né? Se com 100 fez 18, com 3, com 300 vai fazer em quanto tempo? Muito pouco tempo. Então, é inversamente proporcional. Beleza? Então, armando a continha, eu tenho aqui 18% sobre x será igual, aqui é diretamente proporcional, eu já vou matar os 7 aqui, vai ficar 2 quintos, ok? 2 quintos vezes, aqui é inversamente proporcional, vai ficar 3 sobre 1, que é o próprio 3 aqui. Então, vai ficar 18x igual a 2 quintos vezes 3, que vai dar um total de 6 quintos. Então, vou implicar que 18 sobre x será igual a 6 quintos. Eu vou passar o 5 multiplicando 18, vai ficar 5 vezes 8, 40, 5 vezes 1, 5 com 4 90 é igual a 6x eu vou passar o 6 multiplicando 6 tá? Beleza assim? Então eu vou passar agora o 6 dividindo 90 90 sobre 6 é igual a x Onde eu tenho que 9 dividido por 6 é igual a 1 Então está aqui x é igual a 1 né? E uh, 1 vezes 6, 6 para, para 9, 3 Baixo 0 dá 30 E 30 dividido por 6 é igual a 5 então, x é igual a 15. 15 o quê? 15 o quê? 15 horas, beleza? Então, o segundo camarada lá vai fazer 5 sétimos do serviço com a capacidade de 300%, né? Em apenas 15 horas. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Ora, tem outra maneira de fazer, André? Tem outra maneira de fazer? Tem sim. Vamos lá. Vamos ver aqui. ó tem 18 né? vezes 5 sétimos... Né? vezes 1 um, sobre 2 sétimos né? vezes 3 observa que aquilo está diretamente proporcional né? e nessa outra continha agora está inversamente proporcional o texto, né? o serviço ficou inversamente proporcional onde a gente vai multiplicar aqui 18 vezes 5 sobre 7 vai dar 12,857. Isso tudo dividindo por 2 sétimos Vezes 3 vai dar 6 Dividido por 7 Isso vai dar 0,857 milésimos aí, tá? Isso tudo é igual a 15 15 o que? 15 horas, beleza? Tranquilo? Eu espero que vocês tenham curtido aí a resolução, né? Eu peço para que vocês inscrevam-se nesse canal, né? para que vocês possam, né, curtir mais, comentar mais, né, participar mais, recebendo aí todas as not nossas notificações quanto às postagens, beleza? Tranquilo? Então, gente, faz aí a, a tua inscrição, para mim é uma grande recompensa, beleza? Tranquilo? Até o próximo vídeo. Espero e verei vocês lá. Ou vocês me verão lá, tá? Tchau, tchau.